Nossa saudação franciscana de paz e bem a todos e a todas A igreja neste domingo celebra a solenidade da epifania do Senhor É a festa na qual a igreja reconhece a manifestação do rosto de Deus Ele não ficou em casa, mas manifestou-se Revelou-se a humanidade ao mundo inteiro. Os Reis Magos representam a humanidade. Eles vão adorar o Deus Menino guiados por Deus, pela luz da estrela, que é a claridade do próprio Deus. Esta, esta festa é, em primeiro lugar, uma festa de Deus. Esta festa não somente aconteceu, mas ela continua acontecendo na história da igreja, da humanidade, na vida de cada cristão. Podemos dizer que cada cristão, cada batizado é chamado a ser epifania do Senhor. Manifestar que o Senhor vive e que existe através da sua vida. Exemplos desta vocação são São Francisco de Assis, Santa Clara de Assis e tantos outros que manifestaram o Senhor, que foram epifania do Senhor. Manifestações do Senhor também são as lutas contra a fome, contra as desigualdades, pela paz, contra o armamento, Manifestação do Senhor são todos os movimentos em defesa da vida e da dignidade humana. A epifania do Senhor é uma festa que se manifesta, que se mistura com a vida do povo que busca a vida e a busca em abundância. É preciso manifestar que o Senhor está vivo entre nós, promovendo a vida em todos os lugares, em todos os lares.